bem com vocês? Aqui é Márcio Guimarães, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Eu acabei de chegar aqui na minha casa, tô abrindo a porta da minha casa para vocês. Tá começando a chover aí, tá começando a virar o tempo para chover, hoje é terça-feira. E eu não poderia deixar de gravar esse vídeo aqui falando sobre a, novamente a mudança no programa Minha Casa Minha Vida, isso mesmo, ele tá mudando. E agora se você não sabe, você vai poder comprar seu imóvel recebendo um voucher do governo, isso mesmo, você vai poder tanto comprar o teu imóvel, você tanto vai poder construir o teu imóvel, como você vai poder ampliar, fazer uma modificação, uma construção, uma reforma no seu imóvel com esse voucher que o governo vai dar para você, exatamente isso que eu tô falando para você, não tô mentindo não, agora o programa Minha Casa Minha Vida tá dando um voucher e você faz como você quiser, a casa da forma como você quiser, se você quiser saber mais, Fica comigo nesse vídeo, de eu quero já dizer para você que se você gostou desse assunto do vídeo de hoje, para que você não esqueça, já dá um like aqui no canal para que você não perca tempo e no final do vídeo você acaba vendo outra coisa e acaba mudando, dessa forma você vai estar tá me ajudando e muito, me motiva para caramba quando eu vejo aqui as pessoas clicando em gostei do vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, está procurando imóvel, precisa financiar o seu imóvel, tá com o nome sujo, não consegue crédito, crédito, pô, tentando... Gente, clica em se inscrever aqui no canal, tem muito conteúdo legal aqui no canal, eu faço vários vídeos, posto vários conteúdos aí toda semana, toda terça-feira, geralmente quando eu não consigo na terça, posto um dia depois, mas sempre mantenho as terças-feiras às 8h30, subo um vídeo para você com um assunto bem interessante sobre o mercado imobiliário e quem sabe não tá te ajudando e não te ajuda aí a conquistar aí o seu imóvel, e se você gosta, compartilha também com outras pessoas, aí você ajuda a gente a crescer na comunidade. Já cheguei aí a 5 mil inscritos, muito obrigado, passei dos 5 mil inscritos, isso é fantástico, não existia nenhuma pretensão minha, passar de mil já estou chegando a 5 mil inscritos, quem sabe a gente não está indo rumo aos 10 mil inscritos, então se você não é inscrito, clique aqui embaixo, se inscreve que você vai estar tá ajudando demais o canal, e ajudar outras pessoas a comprar o um imóvel também, assim como você, tá bom? Bom, para quem não sabe, o programa Minha Casa Minha Vida, ele é dividido por faixas, né? O faixa 1, que é com renda até R$ 1.800, o faixa 1,5, que é de R$ 1.800 a R$ 2.600, o faixa 2, que é de R$ 2.600 a R$ 4.000, e o faixa 3, que é de R$ 4.000 até R$ 7.000, né? Bom, o que que acontecia no baixa renda, vamos dizer assim na faixa de 1, um, tá? A faixa 1 um eram imóveis até um, 1.800 reais, ou seja, quem ganhava até 1.800 reais recebia aí uma, uma, um incentivo do governo, onde o governo pagava 90%, ou melhor, continua pagando 90% é, do valor do imóvel, tá? O valor do imóvel, ele dependendo de algumas cidades, não podia ultrapassar, e acho que 96 mil reais, esse é o limite do, do faixa 1. Um. Então 10% deste valor de R$ reais, reais, precisaria ser pago pelo contribuinte, pelo beneficiário, tá? Ou seja, para a pessoa, para o cliente que precisa comprar o imóvel. Mas para isso você precisa fazer um cadastro, um sorteio tal. Se você não sabe sobre isso, eu vou deixar um link aqui embaixo nesse, nesse vídeo para que você possa se cadastrar aí na sua região alguma informação para te ajudar você é se cadastrar para que você possa conseguir comprar esse imóvel na faixa um tá mas o melhor caminho é você ir até uma caixa econômica federal se informar porque lá você vai conseguir fazer o cadastro rapidamente para que você possa entrar nesta fila existe uma fila de espera tá bom então você paga 10% desse imóvel os valores ficam em torno de R$ reais, tá? A mensalidade até uns R$ reais é o que você paga na faixa 1. Bom, na faixa 2, aí a gente não vai prorrogar muito o vídeo, faixa o e-mail, que é de 1.800 até 2.600, e daí por aí vai. Eu não vou entrar nesse detalhe, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todas as as separações de faixas para que você possa consultar caso você precise. Também para o vídeo não ficar muito longo. A diferença que está acontecendo na muda a mudança que está acontecendo no plano Minha Casa Minha Vida? Ela justamente vem afetar a faixa 1, tá? Justamente a faixa 1. Então o que que acontece hoje? É, é, a mudança está sendo feita para as pessoas de baixa renda que receberiam de R$ 1.000 a 1.800 é, até R$ 1.800. As pessoas que recebem até R$ 1.200, se você é uma pessoa que está cadastrada, já está listada certinho aí e recebe até R$ 1.200. Você hoje não vai mais, por exemplo, precisar escolher o imóvel daquela forma como ele é entregue, formatado, como muitas pessoas, elas, elas, elas, as incorporadoras já entregam para vocês, as construtoras fazem, né? Às vezes, poxa, você já tem uma baixa renda, você tá com mil e reais, você quer morar em algum lugar mais perto da tua família e daí só conseguiram lá na casa caixa-prego. Eu vejo isso com bons olhos, eu sou uma pessoa super positiva, quem está me acompanhando aí no canal sabe muito bem disso. Eu vejo sempre o lado positivo das coisas, mesmo existindo alguns lados negativos, né? Mas eu preciso, eu prefiro sempre verificar o lado positivo, porque assim a nossa vida e a minha vida vai sendo de forma... Eu levo ela de forma muito mais agradável. Então, se eu sou, se eu sou esta pessoa que recebo reais e preciso comprar um imóvel, eu não consigo comprar um imóvel de um milhão, não consigo comprar um imóvel de 500 mil, não consigo comprar um imóvel de 300 mil, eu vou conseguir comprar um imóvel lá de 96 mil reais, é onde está dentro da minha realidade financeira, dentro daquela que eu posso, perto dos meus amigos, perto da minha família, porque a minha família está justamente dentro dessa, dessa situação. Então, se você está nessa situação... Muito legal porque você está à frente de muitas pessoas que nem isso tem, nem tem condições de comprar casa. Então, o que que acontece? Você consegue receber um crédito do governo para que você possa comprar um imóvel nessa região. Se você mora numa outra região e você consegue, dentro dos parâmetros de onde você mora, uma, um valor do imóvel perto desse valor, às vezes não é 96 mil, às vezes o teu imóvel que você vai conseguir comprar é de 60 mil, às vezes é de 50 mil, às vezes é de 70 mil mas você não quer aquele imóvel, você tem um terreno e você quer construir, ou você vai comprar o terreno e você vai construir, né? É, você vai receber um voucher, e esse voucher, médio aí de 60 mil reais, estou dando um exemplo, você vai conseguir comprar o teu imóvel, construir o teu imóvel do jeito que você quer. Às vezes você não quer um acabamento de porcelanato na sala, mas você quer um piso é, diferente do, do jeito que você quer, porque você vai conseguir economizar no piso, mas você vai construir um quarto melhor para você e para sua esposa, ou uma, um quarto maior para os seus filhos. Então eu vejo isso sempre no lado positivo, então você vai receber esse voucher. Mas, Marais, eu não quero comprar casa, não quero construir. Eu já tenho a minha casa, é... Eu vou reformar a minha casa e eu posso posso fazer isso eu ganhei essa casa P pode você vai poder reformar a sua casa então essa é a mudança no programa minha casa minha vida e o que está acontecendo e o que vai acontecer anota aí para as outras é, categorias aí para as outras faixas a um e a 2 e a três não sei se vocês já repararam se vocês acompanham o meu canal é que os, os juros estão caindo, eu já falei isso em vários outros vídeos aqui, e também já existe uma intenção de baixar os juros, né, para o programa Casa Minha Vida. Então, na faixa 1,5, onde os juros é 5%, muito provavelmente, anota aí, esses juros vai chegar aí a 4%, para ficar muito mais competitivo, os valores e vai melhorar. Por que eu tô falando isso? É só você analisar. Hoje, a Faixa 3, onde os juros é em torno de 7, 8%, né? é, o efetivo, nós já temos juros de 6,75% no SBPE. Né? É, já temos, por exemplo, um juros melhor de IPCA, que eu já falei em outros vídeos aqui. Né? Então é muito provável que a faixa, melhor, muito provável na faixa 3, se eu tenho a possibilidade de comprar a faixa 3, não compro no programa Minha Casa Minha Vida, eu vou para uma linha de crédito do SBPE, pela SFH, né? Tipo, é, uma outra linha de crédito e não sendo o programa Minha Casa Minha Vida. E depois eu faço um vídeo falando o porquê eu faria isso, quais são as vantagens e desvantagens de você, se estar nessa faixa, comprar pelo Minha Casa Minha Vida ou comprar pela BS, SB, pelo SBPE, que é um outro sistema é, de financiamento. Tá bom? Para o vídeo não se alongar aí, não ficar muito grande, é isso que eu queria falar para vocês. Mudou o programa Minha Casa Minha Vida para a faixa 1. A faixa 1 agora vai poder receber um voucher quem recebe até mil e reais para quem recebe mais que mil e duzentos reais mil 1300 mil trezentos mil quatrocentos mil quinhentos até mil reais continua utilizando a mesma como estava você vai precisar sim encontrar o imóvel pronto dentro de até 96 mil entrar no financiamento na lista para você poder comprar e pagar lá as parcelas de 96 reais até 270 reais tá bom isso que eu queria falar para vocês, gostaram do vídeo, foi legal, então ajuda aí o Guimarães a crescer, clica em curtir o vídeo, clica em se inscrever aqui no canal e não esqueça nunca de, assinar o, de acionar o sininho para que você possa receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo, tá bom? Forte abraço para vocês e vejo vocês na semana que vem, tchau, até mais!